Esse é um. Uh -huh. Lua, Agora eles vão vir meu. Uau, eu. Que é tá? outra eu vou dar outra. Bla, bla, bla. Bora, bora, bora! Vocês estão tem CT? Meu Deus que bala! Cabeça... Tive que voltar... Peguei outra cabeça... Ah, tá embaixo, pra esquerda... Meu Deus. Valeu visão! É. Então vamos, quer outra? Eu vou dar outra. Quer outra? Me fala que você quer outra. Me fala quer vai. quer outra. Me fala eu <risos> Baguei por cima. Baguei por cima. Pra Batei a cara na bala. Meu Deus, errei todos os tiros. Fala Nossa, não, não era nem dele. Eu... <risos> Não era nem dele essa bala e <risos> fala <risos> Tem L tem L tem ele tem um L tem um L tem Harry. <risos> Magic, Magic. Nossa senhora Tá <risos> perdido Pô. filho Tá perdido Tá perdido Ah! O eu tá te acho! <risos> <fácil>. <risos> Ai eu tava falando, tava na tua esquerda, tava mutado e é bicho burro, mas mocameta. Ah, é escuro, escuro, escuro. Olha o bombe. Então eu no bombei ainda. passar, Peguei. O time pode ser quase pronto. Tá plantado. Peguei. Ah, é. Caralho, que susto. Curei, bom. Cuidado com essas que o jogo gosta é de ficar na eslinha. Olha olha, olha olha olha Já foi, já foi, já foi. Já foi. Tem drop. E aí? É. Smoke a passagem ali. Joga já, já pra ver, joga pra é nata, o Gil e o... Porra, Jui. eu não sei não, velho. Eu vou tentar aqui, mas não sei. Tenta, tenta, tenta, tenta, tenta, Mano, aí, Ai, na moral, <risos> se eu acertar, vocês vão Caramba. ficar muito maluco. Aí alguém olha acertou, rato aí. Acertou. Tô rato, tô rato. Tem aqui, tem que avançar. Tá rato. Ali. Acertei? deles, hein. Ah, não, perfeita. Aí, aqui, mano. Vamos voltar, uma Trabalhar. Ver, deixa meio, B? Eu tenho já, gosta, tenho um no meio Costa, gosta, gosta, gosta. você Meu Deus do céu, velho Bomba tá aqui já Puta, tem, lá, tem, tem um me... jungle, tem um jungle, tem um jungle Ligação aí, vai pegar a minha K. Vai, vai, vai, vai, vai! vai oh, que isso, cara? O não atirou em mim, velho Vai, meu trota, desce <risos> Que isso, NJ? <ele> R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& <risos> <chato? risos> Eu resenha tinha que ter dado pra choque nele, mano. Pô, tá no. Tá no. Não é ali. Eu não vi que eu tava com choque. Boa. Eu não vi que eu tava com choque, porra. pô. quando pegou o choque aí, nossa, fazer agora não foi legal. Ai, ai, ai. Eu ia, eu ia dançar, drops, pô. Ia drops, drops, drops, drops. Eu tenho o drop, drop, drop. Alguém quer Alp não, né? Grátis, grátis, amigo, mui, amigo. Grátis, amigo, grazie Mille! Vou no KCD. Eu aprendi ao vivo a smoke. Tô jogando muito, muito mal. Muita ressaca, ressaca do leozão. Ai, errei. Vou pegar o meio, vou pegar o meio. Boa. Alguém, alguém vai avançar pra lá, se eu conheço. Tudo desse errado aqui, esse não? Ai, foi mal, hein? Vai tarde, toma essa aqui, pita. Tem um no L aqui da B. Ai, tem um L. Tá ele tá ele pode comer, pode comer ele, come ele, eu já oh, tô caralho Um pega na cabeça eu o truque é pra não. ti, Caliço. Aí, Joe, tá puto? Ó, oh, mode o cotovelo Aí, se vocês não tiverem se divertindo, a gente para, hein <risos> Não dá pra escutar, eu acho ah. ah, na moral, tô plantando na B aqui <risos> tico, OI 4. Mentira que isso aconteceu! Morri Opa! Meio. Vem, vem, vem! Não, não, calma, calma, calma não mano, não vamos. Não, não, não Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, Calma, tem dois. Dois, calma, calma, calma, vamos trabalhar, trabalhar! Essa calma. movimentação que tá na tela aí, rapaziada, ó! É tudo como não fazer, entendeu? Qual que é? Qual que é que tá? A minha? Ai, Ai meu Deus! Deus. Que, é que isso, mano? isso, malandro! É a minha? Caralho, Deitou! A tia bangou e caiu o rato, não foda-se, fui! Fui! Olha, é suicida! Aonde? Ah. Ali! Tá! Oh, lá na areia! Tem um, tem um sol! Tem um, tem um bombe e uma areia! Ah, a areia tá miada! Para que é essa? Aê? A... Boa, boa! Boa, sol sol, sol, sol, sol! Olha pro lado, meu filho! Olha ali, olha ali, ali! Mano, sol lá, meu trito. Que que é isso? Amém? <risos> Nossa, <risos> bom, bom, bom, bom, bom. Meio giro! Nossa, que sacinha! <risos> <risos> calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí que eu tenho que jogar nessa tela eu tenho que, que ficar assim, ó. Ah, vai, vai Maicon, pode me bangar! Pode bangar! Pô, me banguei, pô, me banguei! Ai, que louco. Mano. Pode bangar, pode bangar! Pode ir, pode ir! Tem fogo, tem fogo! Tem um L. Tem L, L, L. Meu Deus, eu tô acertando uma bala Nossa hein O cara rushou a smoke, que cara louco, malandro tem, tem mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, mercado Mercado, meu truto, mercado, meu truto. mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, mercado Entrou, entrou, entrou, entrou já nossas, tem um... Ah, entrar um... os dois, os dois Os dois aí, os dois aí Passou aí, passou aí, aí meu... Nossa Boa Joga muito Cara, eu tô Joga muito, muito, mal. Joga jogando jogando muito, mano. Nunca, cheguei... nunca cheguei a testar isso aí. Dá um drop aí, JP. Eu dou uma coisa. Igual. Eu vou chegar e Eu vou chegar, tá na vou na chegar ó. voltar, mano. Olha o jantinho, que é ó. Caralho, você tá de moto, caralho. Pô, que, isso? que isso? Que isso, é isso, cara? cara. Caralho, cara. caralho cara. tá usando o hack do Falgal, Ele tá de puma, ele tá de puma. Que isso, cara? Ai, ai, vocês podem respawn, pô. Os caras tão tá lá no ah, lugar, tá velho. Oh, é um Jesus nossa, amado, meu Deus. O time tá vai. na baixa ré! Tá correndo pra trás! Ah, vou ligar, vou ligar pro médico, cara. pô. Ganhei, Nossa, olha que loucura, mano. Aí você me fodeu. Boa, Léo. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Tá fazendo merda, fazendo merda. Aí, ó. Vou tá pior Olha tá ah, meu pai é maior ah, Calma, calma, vou ele Vai JP, vai JP uh! uh! Aiii Quase, achei quase que dá, mano. Eu também eu Achei que dava, mano achei que dava uma boa pra tu aqui pô. Um, um. Aquela pulada que eu errei foi E que... aí, faz um eco ou não? Ai meu Deus do céu, não, não é? me pressiona <risos> F***, quer que eu que acerte não. duas vezes Acerta, magra, acerta Eu vou rato, vou tá rato tá não, não, não, não, não, joga pra mim, cara Não, não, não, não, joga pra mim, pra mim B, pra mim Acertei, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo Nossa, cabeceia <risos> Caralho, <risos> eu já sei fazer essa esboca, velho Sou muito pique F***, já pegamos Aiii F***, que loucura esse cara Vai entra, entra, entra. entra que Pode um... entrar, pode entrar, pode entrar. Leo. Eu, Eu, sei sei já, mas... pra você. Eu já tinha pulado. É. Tem dois. Já, vou... já pulou, já pulou, já pulou um. Só tá aí é. já, cara. Ai. Gil Aí Juta... Cimento. Aí, aí, red. Boa. Mano, sim, ó. Toda vez que eu chamar os caras pro meio, vocês vão tá no... Vocês vão tá tem, que, tem que ter a B. Contra um Sim. lá na B, tá dropa, um o carniz, dropa o mini, Jota. O... Carniço. Dropa o Carniço. A-K. já foi, Já foi, já foi, já foi, já foi. Obrigado. Faz de novo, Mago. Go, tá no T agora, não tinha dinheiro, não. Tá, então, vamos faz igual, faz igual. Joga, joga junto, velho. Joga junto. Velho. Pedi arma pra mim, é Maracaque. Vai, vai, que vai se tacar fogo ou eu apago. Vamos ver se acerta, rapaziada. Vamos ver? Eu tô aqui já. Esquece. Aí embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Boa, boa, boa, boa. Pode entrar, pode entrar. Magro céu, cabeceou, ó. Entrou, entrou, entrou, entrou já. Tá aqui, tá aqui, tô no mercado. Sombra, sombra. Boa, carlinhos Vai ter um L. Nossa, tem costas. Nossa, tem costas. Peguei ele. Em cima, em cima, em cima, em cima, Vai, Kalina, vai lá. planta planta plata. Você tá em cima plata. ali. Ai! Ameaço. Minha... meu pai é Por que você é não planta bola, bomba, não. velho? Que ah. demais! Meu chão, Jesus! Ela tava no chão. Nosso time não planta a bomba. bomba. no chão. Ela <risos> tava no chão, velho. Alguém morreu, filha tá a Não, não, não. Tem ali. Ah, tá. Puxou caverna. Smoke. Cuidado aí, velho. Ah. <risos> Aí. Desmo desmo tá desmo, é estranho, mano. Trem, Tem ninguém aqui. Só só Vai, vai, vai, Calins. Vai Calins. É ele, ele, ele, ele, acho que é ele. Mas, mais um, mais um. Já, tem mais, mais um, tem mais um. Aí, ó. Nesse cantinho É aí. um Arn. A gente não tá. Lá. Quer outra, parça? Quer outra? Quer outra? Quer outra vou vem, dar outra? Vem, quer outra? Vem. Fala que você quer outra. Fala. Quer vai. outra? Então tá Não <risos> vai guardar, pô. Tá indo pra onde, Léo? A bomba tá plantada, tá só pra avisar. Tá ligado? É a última, velho. É a última. Então, não dá pra guardar. Então, então, então, então, vem, pô. Ele não vai guardar. Olha, ah, Léo, não tem como de guardar. Ô, Léo. Tô indo, tô, tô, ir, indo. tô indo, tô indo. Ai, <risos> Boa. <risos> Quer outra? Quer outra, Gui? Passou já? Passou? Passou? Passou a Caverna, caverna. já passou já entrou. Django? <risos> Quer outra? Eu vou dar outra. Quer outra, vem. Quer outra, o cara tem outra. só tocou no mouse. Nip, Django, Django. Pode dar, dar a volta no CT. <risos> tem Nip e meio do bomba, atrás da caixa de fogo. Nip. Pô, oh, Nip não, é Django. Django tem. Django tem, Django tem. Porra. Tá surdo minha já cabe... tá... Pô, minha cabeça vai ficar um trevo Nip, jungle... É, nip é no outro eu mapa. Eu falei que tinha passado pro jungle, pô. Oh, se acabou tá a bomba! Porra, louca! Matar o cara de costa eu... não dá! Já acabo não? Vamos fazer um stack B ou não? não. Faz, é, faz, já acabo não. Stack B, de, de novo, teste, de stack, de novo. Eles vão B, pô. Conheço, conheço meus gado, pô. Aí é, dá pezinho é. alguém aqui. Tem a. Vai, vai, roda, roda, roda, roda. Tem, tem, tem. a Que bala que eu dei no jogo. <risos> Meu time, onde tá o JP no shield ainda? Não sei o nada, tá maluco, correndo é mais que eu bate truta, vai, vai, vai, vai, vai, vai meu vai, vai você Bora aí, pega a arma aí, ó. tem uma caixa, tem uma caixa pra direita, tem uma caixa pra direita Eita vai, porra, pulei de... em cima de um, tem um tetris, aí. É. O balão pega? Vou pegar, não sei, fora, fora, sai fora, sai, fora, sai, fora, Tudo é o JP Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, meu, vai embora, vai embora Tá Correndo com o Molotov um na mão. Vai se queimar, vai se queimar, cara. Corre mais rápido, corre mais rápido, pô. Vai, meu tudo. Tô... Isso, você isso. É sai bom, você. Isso aí. É Ai, ah, mano. Olá, Chicos, como assim? está? É é isso, meu truta, tá me e... é Deus do e... céu. Você e... deita nele, psicologicamente. É o ah, ah, ah, NJ, NJ, NJ, NJ, NJ, NJ. Bora, embora, embora, embora, embora segura aí. Bora, bora, bora. É. Pô, meu time nem comprou bomba, é piada, viu? É piada. Taca o fogo, bro. Taca o fogo, bro. Pinhada, <risos> pô. É aqui. aqui. Ninguém na B, mano. Oh, é aqui, é aqui. Peguei o Jotinha Palácio miado, palácio miado. Nenê tá miado, no Ai, Meu pai amado. <risos> aí, ó, que ele patrocina nós, por favor. Foi embora, tá, foi embora, tá. Foi embora, foi embora, foi embora. Só querer pegar o e meio. Tá aí, minha mãe. Quer up, NJ? Aí. Peguei. Assustou certeza, né, Nenê. Só o Gil, só o mano, só o Gil. Ajuda tá aqui, tá pegando CT, Jota aqui, Jota aqui. Ah, tá em cima. Troca comigo, gente. Calma, Poli, pô. Foi pra B. Foi pra B, foi pra B. Boa. É o NJ! Hihihihi. <risos> Help. Eu preciso drop, eu preciso drop. NJ drop, Magni drop. Já foi, já foi já, ah. foi, já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Eu vou tacar ah, fogo, Leo. Maguinho, eu vou tapo ele, se eu escutar eu boto fogo, tá? Está enduro. Ah, Me é meu, é meu, é meu, não tem ninguém. É B, tem B, tem B. Vou bangar. Banguei, manguei não, cuidado. Meu Deus. Não, não cai nem, não cai nem, pode derrotar. CKB, Esse é um Uhuhuhuhu Agora eles vão vir, meu Quer uh, outra? Uh, uh. Eu vou dar outra! Pra pra, pra. Compra a bomba aí, Leo Olha como é que tá onde nê, Jota Leo, tu vai atacar fogo, ataca com granada em seguida? Pode ser, pode ser meu truque Não vai, não vai, porque eles vão querer entrar entendeu? Fechou ah, no truque que Sintonia em minha dupla Mas já joga, Eu já vou pro granulidade muito bem oh, É mano. com álcool e sem álcool <risos> <risos> Aí, aí Olha, <risos> Aí, aí, aí, aí aí, aí, aí, aí, aí, aí, não, aí, não, aí não Ah, não, aí paramos Aí a gente vai largar <risos> Aí não, isso, <Cristo>, o Boa Ô os caras é doido Léo. O álcool é o palão Eu falei que os cara <risos> ia vir com tudo Precisa desse áudio aí, galera do chat. Eu queria ser fazendeiro, mas fazendeiro eu não posso dia, ser. Fazendeiro só, só cuida de gado Como não? Você tá folgado no parquinho? Oh, meu lençol roubado já tá todo bagunçado e o teu cheiro não meu quarto tá de brincadeira. Entra. Entra. Peraí, Marco, peraí que eu acho não, que não, eles estão aqui, não, Marco. Ninguém, não, ninguém, não, ninguém. Eu acho que é B, Marco. Tá miada na caverna aí, tem mais dois cavernos. Um Ai, Leo, não precisa ver não. Caverna, tá? Mano, acho que tem rato, velho. Né? Caverna, caverna NJ, tá. Vai vai eu saio. Tem um meadaça. Tem meio, vai entrar L Vai entrar a ligação, provavelmente. Peguei? Puta, vai. Passou meia. jungle, passou por. Passou aí. Mas, meu Deus do céu. Lingo, tem um no bomb e o povo. Passou ai, aí pra você né, já. Ai ai ai, passou pra mim, tem, tem, tem um. Calma. ó, o último tá janelão, janelão. Passou já. Nossa, que cagado. <risos> <risos> Ai, cara, era virou! Ai, É muito sangue frio, tu é doido. Incendiary out. Eu smoke lá, like Caminho. Vai ser aqui, Carlinhos, vai seguir. Sério? Certeza? Sim, já é, tá aqui eu já. Ai, cara, eu fiquei sem. Sempre... botar tá plantando na escondida. Desceu o último. Vai, vai, vai. Peguei. Ai, não quem bangou! Fui eu! Ai. Boa, <risos> Ai meu Deus do céu! Eu te drop, eu tenho drop, pra mim, quer? Ai meu Deus, Valeu, do céu, Leo, tu vai atacar lá, pô. <risos> Eu só você com a mão na cara. Vai pra fogo, Léo? Vai pra vai tacar. Tô entrando, Léo? Caralho, que bangada, tá aqui até o fogo é <risos> <risos> <risos> <Ai>, meu <risos> pai do céu. <risos> <risos> <risos> que momento. Escutei aqui em cima, maluco, cuidado. Cuidado, Léo. Fiz Carreira. merda, tem palácio, tem palácio. Palácio é meu. Dá pra B? tem um palácio aí. Gui Caralho, tinha um. O Gil tá avançando aí, JP. Incendiary out. Uh, oh, hi, hi, hi. Tem um smoke, JP? Não, né? Não, mano. Errou. Eu acredito nisso. Acho que é B, mano. É, é, acho que é. Ah, a bomba tá aqui, bomba tá aqui. Tem janela aqui, eu acho. bomba tá comigo aqui, pô. Sim, sim. sim peraí per per que eu vou pegar Moscou, peraí que eu tô indo Moscou. Tomou, tomou, tomou. Pegou tomou, nele, é bom. Tomou, tomou, tomou, tomou. Peguei? <risos> Pegou nele, é bom. Não, ainda bem que eu consegui matar o cara. É, ah, ainda cita. Cita, cita, cita, já. Tá calma, calma. Cara. <risos> Ai, caralho, só tem louco. Ai, passou. Tá de up, tá de up, tá de up, cara. Tá Pega Boa, meu Mano, o cara passou nele, não deu. Uma calma, <risos> velho. Uma calma. Eu dei 50 balas <risos> nele de costa e não deu. Minha última bala matou. Vai, Maguinho, de Oh carai, eu vou pai. Maguinho de Alp, caralho. Pescar onde? Que quiser. Pesca bem, vou pescar onde? Vou tacar fogo, vou tacar fogo. Taca Fechou, irmãozão, fechou! Pô, mas é tu sai da frente, né? Já tá pensando uma facada. Que dupla, hein? Que dupla aqui que eles arrumaram na.. Eles não vão ter coragem de vir de Alp aqui o Maguinho... Grande... Opa, tem sim. Cuidado Leo, não dá cara não Leo, volta, volta Onde é? Ah não velho Tem que, pra... que é seu mago? Aqui a gente tá afiado Aí faca, faca, faca Faca, faca, faca, faca uh, é tá? o Gui, tá avançando, tá avançando a B Entrou pra B, pra tá cair. cair Caiu Comeu ah, já pro mesmo, L, que... comeu pro L Ele foi ali, tá? Ele foi ali, ele foi ali, foi ali. Carniz, olha pra, pra tá direita, meu filho esquerda aí. Não, pô Só esconde claro, pô, Depois, se ele foi. ele vai entrar na ligação, né? No... Não... Ligação. ligação Ah, Não acredito ligação. que não peguei o Gui fraco, não, não... tá entrando <risos> Tá indo plantar já Boa caralho! Ganhou! Ganhei! Ganhou!